Hoje estamos gravando mais um Fala Psicólogo, diretamente de Cuiabá, no terceiro COMPSE, Congresso de Psicologia do Cerrado E vamos conversar agora com a psicóloga Eliette, que é, está aqui em Cuiabá e ela trabalha com uma questão muito importante, que é a mediação no Poder Judiciário, não é isso, Eliette? isso mesmo. Então, como é esse, esse seu trabalho, Eliette? A mediação hoje, ela foi abraçada pelo Poder Judiciário no Brasil e ela tem uma porta aberta que a mediação é por livre escolha das pessoas e através da justiça comunitária. Então eu sou voluntária na justiça comunitária, aonde eu faço mediações. Então as pessoas elas procuram a justiça comunitária para poder estarem resolvendo os seus conflitos atualmente, de livre e espontânea vontade e de uma maneira informal. E rápida. Numa questão de uma sessão ou duas, elas podem estar resolvendo aquilo que mais aflige no momento. Olha só que interessante, você vê esta uma, uma área como uma área é, aberta ao trabalho do, do, do profissional da psicologia? Abrangente, inovadora. Olha. A mediação ela foi instituída há pouco tempo no Brasil, tá? ela está normatizada e é uma nova profissão no nosso país, como em outros também. Então, ela já está instituída como uma profissão. É um campo aberto aos psicólogos, como qualquer outra área. Você não precisa entender de leis, mas você precisa entender de atendimento à pessoa ou às pessoas, porque são, geralmente, as duas partes que procuram para fazer é. a mediação. E precisa ter uma escuta, porque nós vamos tratar de questões, interesses e sentimentos. Então é o sofrimento das pessoas em busca dos seus direitos e de uma legalização da sua questão. Olha, é super importante e além de tudo você contribui muito para a solução de conflitos na sociedade, Com não é certeza, isso? Com certeza, de um Conflitos modo geral. que historicamente, que às vezes demoram muito mais tempo, estão aí. O judiciário, fila tá, do judiciário, todo mundo sabe da situação do judiciário uhum. e a lá veio para ajudar. Mas ajudar de uma forma é, muito significativa que é atendendo e acolhendo as pessoas. Então é onde as pessoas não traz somente a sua questão, que uhum. é o conflito em si, mas é onde elas têm um tempo para poder serem ouvidas e ainda para poder falar abertamente. Isso é informalidade na mediação, é uma conversa. Então é através de um diálogo pacífico que se busca a construção de um acordo entre as partes, principalmente a retomada do diálogo, da conversa pacífica, entre essas pessoas e ainda que essas pessoas possam amanhã depois empoderar-se desse momento que elas passaram de uma maneira muito pacífica que elas possam construir isso lá fora muito legal Eliette, o que você aponta como assim algo extremamente importante bom para esse trabalho que você vê uma Questão muito importante para a gente destacar aqui agora. Pacificação da sociedade. Pacificação da sociedade. Ainda mais no momento desse que nós Com estamos certeza. vivendo ódio explodindo na sociedade certeza, brasileira, não é isso? é isso? Em termos de desafios, o que, é que você também consegue visualizar hoje nesta atividade quanto desafiador para um futuro próximo para a nossa profissão, a profissão da psicologia? Eu diria não só para o psicólogo, mas como qualquer profissional que queira adentrar nessa nova profissão, é a questão de você se despir dos valores, dos tabus, para você poder olhar e escutar o outro como ele realmente está. Então, a partir desse momento, você consegue fazer um bom atendimento. Eu acho que esse é um grande desafio para qualquer profissional. Importante, interessante e extremamente necessário para esse momento nosso, né? Isso. Ok. Eu conversei aqui com a Eliette, que é a minha colega de profissão, psicóloga, que está aqui no Mato Grosso desenvolvendo esse trabalho de mediação junto ao Poder Judiciário. Eliette, e para a gente terminar essa conversa, vamos chamar toda a equipe para que elas possam é equipe, é, a se apresentar a aqui? Sim, é equipe, a por conosco. favor. E as agentes comunitárias judicial Por quê? Porque são, é toda uma equipe né, que Sim, trabalha, são né? são elas que estão direto em contato com a população, de um modo geral, e levam a informação dos direitos. E ainda é uma forma de resolver as questões que mais aflige a população. Olha que legal. Então nós estamos encerrando mais um Fala Psicólogo, diretamente de Cuiabá, durante o terceiro Congresso de Psicologia do Cerrado entrevistando a Eliette, que é profissional da Psicologia, mas também conhecendo toda a equipe de trabalho de agentes comunitários, a coordenação da agentes comunitários, né? Da, da, da Andréia, de... Que é a Andrea, que é gestora, que está aqui junto conosco. E agradecer a todos vocês por esse brilhante trabalho executado em parceria com a Psicologia e com o Poder Judiciário.